Os telhados de zinco de Paris são um dos maiores charmes da capital francesa, mas além de embelezar a paisagem, eles também reservam surpresas. É bem ali no alto desses prédios tão tradicionais da arquitetura parisense que a Cidade Luz resgata um pedacinho da vida no campo. A apicultura urbana existe em Paris desde o século XIX e se tornou uma verdadeira moda nos últimos anos. Em busca de um pouco mais de natureza em meio a tanto asfalto e concreto, empresas, lojas e pessoas comuns instalaram colmeias nos telhados da cidade, onde fabricam o próprio mel. Qualquer um pode instalar colmeias no jardim de casa, no terraço ou na sacada. A moda pegou tanto que até monumentos ícones aqui de Paris participam. Quem passa aqui na frente do Grand Palais jamais poderia imaginar que tem produção de mel lá em cima. Quem levou as abelhas para a maioria dos telhados famosos de Paris foi o apicultor Nicolas Geão. Com 30 anos de experiência em apicultura urbana, ele garante que o inseto pode sobreviver melhor nas grandes cidades do que no campo. O uso de agrotóxico nas lavouras é apontado pelos cientistas como uma das razões para explicar a mortalidade preocupante das abelhas nos últimos anos. Nas cidades, a presença de pesticidas é muito menor e vai diminuir ainda mais. O parlamento francês aprovou neste ano uma lei que proíbe os produtos químicos em todos os jardins públicos da França a partir de 2022. Donc, la ville est très peu polluée contrairement à ce qu'on pourrait penser contrairement aux zones cultivées ou autrefois on dépendait du fumi de cheval qui' était pas très toxique Alors, maintenant c'est plus du tout du fu de cheval mais c'est insecticidefongicides pesticides etc qu'on dépend en masse dans les champs et qui tue les apa por incrível que parece Pollen também pode ser maior em plena cidade do que nas regiões agrícolas além das dezenas de parques e jardins de paris os franceses Autour de vous, vous avez énormément d'arbres, de balcons, dans les jardins privés, jardins publics et dans tous les avenues, vous avez des, des, des arbres. Donc on retrouve une, une biodiversité importante pour l'abeille qui peut se nourrir en quantité, en qualité. Là, il n'y a plus rien à manger pour les abeilles. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Monsieur Géon a installé 800 colmeias na région de Paris. E 120 só na capital, como na Catedral de Notre Dame. A cada duas semanas ele monitora todas elas e garante que as abelhas só têm um inimigo, o vento. Nas alturas de alguns prédios em busca de alimento. Mas quando isso acontece, elas recebem uma comida pronta na próxima. O tempo, aliás, é um fator determinante para o temperaturas acima dos 12 graus. Neste ano, elas tiveram sorte. Paris teve o segundo inverno mais quente desde 1900. A ação das abelhas na cidade também inspira cuidados. Como nada menos do que 97% dos apicultores da França têm essa atividade como um hobby no fundo do jardim, desde 1895 as autoridades estabeleceram regras para a apicultura doméstica. O veterinário Bruno Lassalle, diretor do Departamento de Proteção do Público da Secretaria de Segurança de Paris, o órgão responsável pela fiscalização, explica que a principal determinação é respeitar uma distância mínima de 5 metros da via pública ou do vizinho. O registro das colmeias também é obrigatório, mas muitos franceses acabam esquecendo de declarar as abelhas. Malheureusement, as pessoas não pensam toujours. Et le, le problème de la non déclaration, c'est qu'il y a, euh, on ne veut pas connaître l'existence des ruchers simplement pour savoir où ils sont, etc. Mais c'est en cas de maladies contagieuses chez les abeilles, c'est important de connaître l'ensemble des ruchers pour pouvoir agir préventivement sur euh, sur les ruchers. Et ça arrive de temps en temps. Tout le monde en installe, c'est un petit peu à la mode, c'est sympathique, ça fait de mal à personne, c'est agréable. Mas o produto também pode ser vendido nos mercados públicos da cidade, em lojas especializadas ou nos dos pontos turísticos. O mel produzido nos telhados da Ópera Garnier é o mais caro da França. O pote de 125 gramas custa 15 euros, 46 reais. O mel sem agrotóxicos e com essa pitada de exotismo também seduziu restaurantes famosos. No tradicional Tour d'Arjon, seis colmeias garantem o abastecimento da casa, onde esse adoçante natural substitui o açúcar. Cada vez mais os franceses se preocupam com a origem dos produtos que eles vão consumir à mesa. Pensando nessa tendência, este, que é um dos restaurantes mais antigos de Paris, decidiu instalar colmeias bem aqui, no telhado. O mel de fabricação própria foi o último passo de uma mudança nos bastidores da cozinha. O primeiro havia sido produzir todos os legumes orgânicos usados no restaurante en fait on on a eu l'idée de on a envie de se rapprocher de plus en plus de la nature surtout en étant au cœur d'une ville comme paris où il muito beaucoup de monde où ça grouille beaucoup de gens et qui a aussi beaucoup de pollution on s'est dit pourquoi on produit. Euh, donc le, notre chef a eu l'idée, grâce à une rencontre avec un de, un des maraîchers, un de nos maraîchers, euh, de produire nos légumes à 40 km de Paris. Donc en fait tous les jours, on a notre, notre arrivage de légumes qui sont destinés à notre cuisine et à nos clients. Então, tudo isso participa a uma osmose entre o mel, os legumes e nossos produtores, em geral, que são artisanos provos da natureza. Na cozinha, o chef pâtissier diz que o gosto do mel varia a cada estação. Pode ser mais amargo, mais ácido ou mais doce, dependendo de como as abelhas se alimentaram. vai depender da récolte, isso vai depender. gros avantage du miel parisien c'est encore une fois c'est que c'est complètement bio il há a pas de tout pesticide As sobremesas como essas frutas vermelhas ao molho de morangos e sorvete de mel servidas com madelenes de limão e mel ficam mais delicadas ao paladar. E o chefe ainda chama a atenção para o fato de o mel ser 30% menos nocivo para a saúde do que o açúcar refinado. Excelente! Parfait! <risos>